É a reconhecer o percurso, não? É? Não deixa de escoar, Miguel. Não deixa de escoar, não tens de ficar para trás. Miguel, já estás a deixar ficar para trás.